Bom, olá internautas, a nossa abordagem de hoje será sobre a ciência geográfica, um conhecimento profundamente dinâmico. Já visto que a geografia, ela evolui é, é, acompanhando a dinâmica das demais ciências. Imagine que um dia o homem era submisso aos elementos da natureza. Se os rios, se uma condição não era favorável, esse homem saía de um local e ia para outro. O homem tinha uma vida nômade. Hoje não. Hoje, o elemento determinante se ele vai ficar ou não em um determinado espaço já não é mais os elementos da natureza. O que determina é exatamente o seu nível cultural, o seu nível tecnológico, o seu nível de conhecimento científico, sua formação política, sua formação jurídica. Isso é que determina como o espaço vai ser produzido, como o espaço vai ser construído, como o espaço vai ser elaborado, que é a essência da ciência geográfica, Uma geografia que estuda exatamente como o espaço é produzido, fruto de uma intrínseca relação entre o homem e a natureza, mediatizada pelo nível tecnológico. Por que não dizer mediatizada pelo seu conhecimento científico, pelo seu conhecimento jurídico? A gente costuma dizer que a, a, a, o entendimento conceitual do, da essência, do objeto, da geografia, é entender que a geografia estuda a, a, a, o espaço geográfico fruto dessa relação do homem com a natureza. Mas o elemento determinante é o nível tecnológico, cultural, político que esse homem possui. Essa é a formação conceitual de uma geografia moderna, de uma geografia crítica, de uma geografia dialética, de uma geografia que acompanha a evolução das demais ciências. A geografia não é uma ciência de visão vertical, é uma ciência de visão horizontal. Ela, ela faz uh, uh, uso, ela usufrui, ela aproveita do embasamento das demais ciências. Ciências humanas, a filosofia, a sociologia, a história, ciências naturais, exatas. A geografia tem fundamentos da matemática, exige fundamentos da física, fundamentos é, é, de, de, das demais ciências Essa é a geografia bom, E é, é, é fundamentada Nos pensamentos De Milton Santos Com a grande contribuição Para o pensamento geográfico Não esqueça que Milton Santos é aquele geógrafo brasileiro O nosso expoente O filósofo da geografia O que foi a geografia repensar Milton Santos Bom, ao voltar da, da, De asilo político no fim da ditadura, faz a geografia repensar os, os problemas sociais, os problemas ambientais, que a geografia tinha que sair de um mera conhecimento da percepção, do decoreba, né, da memorização, e sim uma visão analítica, investigativa, crítica, questionadora. Quando nós avaliamos o conhecimento da geografia, a sua evolução conceitual, nós temos que entender que houve uma evolução teórica, metodológica da ciência. Uma ciência que no passado tinha um papel meramente descritivo, superou essa fase da descrição. Agora tem, quanto uma fase da análise. Se a gente fizer um paralelo entre a geografia tradicional e a geografia moderna, a geografia tradicional, é a geografia da descrição, da memorização, da percepção daquilo que nós vemos. A geografia moderna, ela se propõe a algo mais que a descrever paisagem. A simples descrição não oferece elementos suficientes para entender o espaço. Essa citação está no livro Diamantino Pereira, onde ele diz que a geografia se propõe a algo mais que a descrever. É quando se aborda uma visão analítica. Ela não só descreve. Eu não posso me conter com as aparências. Eu tenho que justificar, eu tenho que ver o que está por trás das aparências. Eu, quando eu olho os espaços urbanos brasileiros, que vejo os, a verticalização de algumas áreas, os arranha o, o, o, a, a, a formação da riqueza, ao lado de favelas, eu não tenho que só descrever a paisagem de uma favela, de um cortiço, de uma paisagem horizontal, de uma paisagem de um conjunto habitacional e uma paisagem verticalizada, de uma avenida paulista. Eu tenho que justificar essa, essa segregação socioespacial. Para isso, se analisa, as lutas de classe, o modo de produção, as relações de poder, é o que nós diferenciamos de uma geografia positivista para uma geografia crítica, de cunho, de uma visão marxista. A geografia... Tradicional, positivista, é aquela da memorização, da descrição, daquela que se apoia que se contenta com a paisagem. A geografia crítica, dialética, marxista, é aquela que não se contenta só com a descrição e busca as razões que estão por trás da aparência. Na essência da geografia, na fase embrionária, a geografia buscou bom, fundamentos teóricos através dos seus princípios. Que princípios? Ah, a, lá o princípio da extensão, o princípio da analogia, da causalidade, da conexão e da atividade. No início, o Hatzel, lá quando anunciou enunciou o princípio da extensão, entendia que o primeiro passo para estudar uma região era localizar. Mas, amiguinho, não ficou só com isso. Vieram a contribuição de outros geógrafos, que passou a entender que não bastava só localizar, tinha que fazer uma analogia de uma região com outra. Tinha que fazer uma comparação de uma região com outra, que é o princípio da analogia. Depois se compara e vê as semelhanças e as diferenças, tem que buscar as causas das semelhanças e as causas das diferença. O princípio da causalidade. Tem que entender que existe uma interação entre o homem e a natureza. É o princípio da conexão. E que essa relação é dinâmica, que é o princípio da atividade. Então, é importante entender a evolução dos princípios. E a grande contribuição, já numa fase mais moderna, bom, da geografia, dos conceitos do Milton Santos, em que define espaço, paisagem, lugar, território, região. Milton Santos define espaço como produto social, resultado das relações de poder, resultado das relações de produção. O espaço é construído pela interação do homem com a natureza. Paisagem é o que... Está a nosso alcance. É aquilo que é visível. Pode ser uma paisagem natural e uma paisagem humanizada. Já o conceito de lugar, outro conceito importantíssimo, o lugar transfere a ideia de pertencimento. É aquilo que me pertence. O lugar é, é, é onde eu convivo. Eu costumo dizer que o lugar é onde eu guardo o meu cheiro. Território. Território, transferem o conceito de limite, de soberania, de fronteira e região. Um conjunto de elementos que, interagindo um sobre eles, cria exatamente é, uma peculiaridade. Um, elementos, um conjunto de elementos bom, que, intrinsecamente, particulariza uma determinada área, uma região. Fenômenos heterogêneos que individualizam uma área, que é uma região.